Com a diminuição do serviço na empresa, o patrão pode diminuir o expediente ou o salário? A tua pergunta pode ser respondida em uma análise feita em dois momentos. Antes da reforma trabalhista, a possibilidade de redução da jornada com respectiva redução de salário, ela está prevista na Constituição Federal, ela é admitida, mas a partir de uma condicionante, ela tem que ter previsão em instrumento coletivo. O que é um instrumento coletivo? É um acordo ou uma convenção coletiva celebrada entre o sindicato dos trabalhadores com o sindicato patronal. A partir da reforma trabalhista, ou seja, a partir de 11 de novembro, essa possibilidade continua com mais uma condicionante. Ou seja, além da previsão em acordo ou convenção coletiva, é necessário que nesse instrumento coletivo conste também uma contrapartida é, a favor do trabalhador. Essa contrapartida seria uma garantia de emprego, uma estabilidade, ou seja, é possível reduzir salário e jornada desde que o trabalhador tenha o direito de permanecer no emprego por mais algum tempo é, sem a possibilidade de ser demitido sem justa causa. Então, seriam essas as situações em que é possível fazer a redução de salário e redução de jornada.